Temos o Jovan, que dificilmente voltará ainda a esta época. O Paulinho está com muitas dificuldades, também não prevejo nada fácil e o campeonato já não demora muito tempo. O justo vai ficar também já não faltando muito. Portanto, são três, são, são, neste caso são três jogadores, o Dani também só volta para o próximo ano. São, são três jogadores, com o Dani quatro jogadores, que teríamos que ter alguma sorte para, para voltarem a, a jogar. Eu não quero, estar a dizer, hum, não quero estar a dizer isso porque não sou médico, mas vejo com dificuldade que possam voltar. Portanto, o medo não é que eles fiquem desconcentrados, é voltar a, a ligar o, o, o chip depois de... Parece que ainda, ainda agora saímos do avião. Esse é o grande perigo. Uh, mas nós uh, já provámos que quando, quando voltamos das competições europeias somos fortes, temos jogadores também para rodar e, e agora temos que... Temos que rodar algumas posições porque os jogadores têm que estar frescos fisicamente e mentalmente. Os jogadores cruciais na nossa equipe, eu considero que todos são, mas vocês sabem, aqueles que têm mais rendimento, têm que se pagar a cláusula. E, portanto, a do pote, se não me engano, são 80. 80. Então, se trouxerem 80 milhões, eu se calhar levo lá, e quando não trouxerem 80 milhões, ele vai ficar no suporte